Desde o início, a nossa estratégia é essa. Nós torramos o nosso café. Trabalhando com pequenos produtores. Pequenos produtores da região, inclusive levando mais dignidade para eles. Nós ganhamos um prêmio de sustentabilidade o ano passado. É, eu digo que essa história que você. É muito importante isso que você falou, do, do, do empreendedor, não se desconectar da essência do negócio. Eu acho que quando você distancia demais e vai para a sua cadeira e esquece. Dali do, do, do dia a dia do negócio, você se perde, se desconecta da essência fundamental do negócio. Sem dúvida. E aí isso pode gerar uma ruptura muito forte para o negócio, prejudicial para o negócio, a médio e longo prazo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que aqui é o teu ponto de encontro. Toda terça-feira, às 17h45, aqui no YouTube, nós estamos... Falando da vida como ela é, trazendo empreendedores, pessoas que tropeçaram, acertaram, tiveram resultados, tiveram prejuízo, tomaram susto no meio da carreira, tomaram susto no meio do empreendimento, mas que perseguem, persistem, firmes e fortes para alcançar o resultado que elas muitas vezes traçaram como objetivo ou como propósito de vida. E assim a vida do empreendedor brasileiro. E são essas histórias que a gente traz aqui toda terça-feira, às 17h45. Tanto aqui no YouTube, quanto em todas as plataformas de áudio, hein? Todas as plataformas de áudio, podcast o Lucro Certo, também está disponível. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, já curte o vídeo aí. Ah, mas eu nem assisti ainda, não interessa. Curte, se você não gostar, você volta e descurte. Tá tudo certo, mas já curte logo. E esse cara que eu vou trazer aqui, eu já, eu confesso que eu já vou fazer uma cobrança aqui ao vivo, que eu fiquei chateado com ele. Porque o cara veio de Minas pra cá. Não trouxe um pacote de café pra mim, cara Não trouxe Mas é, deixa, já, a cobrança já tá feita E agora começa o nosso papo Meu amigo, muito bem-vindo, Wilton Bem-vindo ao Podcast Lucro Certo Obrigado e já, já desculpa já pra começar, né? E também, como é que eu venho pra cá e não trago café, cara? Como é que pode um negócio desse? Mas vai chegar aqui, a Giovana tá ouvindo a gente ali. <risos> eu não ia não, deixar passar é, batido não, essa. Não, não, eu não poderia ter cometido essa falha, mas já foi. Aí, além do café, vai vir café, doce de leite. Opa, goiabada, Bora lá, lá, tá vendo? Tudo, tudo que tem de gostoso, Nada lá como uma cobrança né? ao vivo. É, não, tem que vir completo. Mas o agora. teu negócio principal é café, é isso? Café. Café. A gente. Tem a Xerimbão, né? Que é a, a rede de cafeterias. Não tem nome mais mineiro Xerimbão. do que esse, né? É. É, a ideia da, da cafeteria foi trazer um pedaço de minas para os lugares, todos os lugares do Brasil. Essa foi a legal, ideia inicial: legal. democratizando o café especial. Porque o consumo do café especial no Brasil ele era é, para poucas pessoas. Né, para classear... É Até um certo você, tempo... É é, claro, não existia é, pra, isso. Pra poucas pessoas. E aí, quando nós começamos, né, nós, em 2015, nós adquirimos uma, uma empresa. Essa empresa passava por dificuldades financeiras e nessa empresa veio o Xerimbom. Né, a gente conseguiu comprar a marca. A marca Xerimbom existia. E a partir do conceito ali, a gente começou a falar... Poxa, não é só o café especial. Além do café especial, da, de democratizar o café especial, de levar para lugares assim, em todos os cantos do Brasil, vamos levar um pouco de Minas Gerais também. Na fala, na cultura, nos produtos, e assim a gente começou. Então, é café mais produtos mineiros. Então, você na, é, é a franquia de cafeteria, tem também? Tem também. Certo. É café mais produtos mineiros, né? E a gente começou com o conceito basicamente do café, e depois a gente percebeu que, é, pelo nome, Xerimbão, Minas Gerais, as pessoas sempre falam: poxa, mas cadê aquele doce? Cadê o pão de cadê queijo? Cadê o pão de queijo? Hum. E aí a gente foi ampliando. Hoje a gente fabrica muitos doces, muitos produtos. E as lojas têm queijo, bolo. Lembra realmente a casa da avó. Legal. Né? Aquela legal. casa do interior de Minas Gerais. E o cheirinho é, é bom, inclusive. O cheirinho é bom demais. Muito legal, <risos> é demais. muito legal. E me fala uma coisa. Como é que você entrou nesse mundo do café, cara? Isso é herança? Como é que, não, como é que você foi parar nisso? Não, não. Cara, é, é uma história muito legal. É, é, a gente... é essa a história que a gente quer então, ouvir. Então vamos embora, vamos embora. Eu, eu sou de São Paulo. Né? E há 10 anos eu decidi sair de São Paulo e para Minas Gerais. Eu fui prestar consultoria para uma empresa lá em, em Minas Gerais. E a empresa era no segmento de beleza estética. tinha nada a ver com café. Nada a ver com café. Depois de um tempo a gente viu a oportunidade de adquirir algumas marcas dessa empresa. Eu e meu sócio Eduardo. E a gente adquiriu as empresas de estética e veio essa marca junto. Que era uma marca de café. Só que não existia o modelo, existia a marca. Nós olhamos e falamos, poxa, a gente está aqui na região do café. É. É, o café especial está começando a ganhar força. Por que, que a gente não começa com cafés especiais? Isso há 10 anos. 10 anos atrás. Por que, que a gente não, não evolui? Isso já há 10 anos, há 2015, né? há 8 anos. O café foi há 8 anos. 10 anos foi, o, foi a estética e depois veio o café. Por que, que a gente não leva um pouco dessa cultura? E eu falo sempre que foi fácil começar... Porque a gente só precisava é, traduzir é, um, um movimento local, né? Levar aquela cultura de uma região do país para outras Na regiões. Na verdade, formatar aquilo no é. modelo de negócio e você já é replicável, né? E a, a culinária mineira, a cultura mineira, ela é muito conhecida, né? As pessoas gostam, né? Qualquer muito... lugar do Brasil que você chega, você fala de Minas Gerais, o pessoal já lembra da cachaçinha. Não só conhecida, mas bem aceita também. Bem né? aceita. Tipo. É. Né? Já lembra da cachaça, já lembra do pão de queijo. Já começa a brincar com o sotaque né? do mineiro. ai, trem. Então, é, tem o lado é, da culinária, dos sabores. E tem o lado do humor. Né? As pessoas gostam do mineiro, jeitinho mineiro. Sim. Né? Falar no diminutivo. essa é o mineria, né? É. essa brincadeira toda. Então, vamos juntar tudo isso. Né? Como é que a gente transforma é, isso no isso. business? Né? E a gente começou com quiosques pequenos, com pouca estrutura. E tinha café e pão de queijo só café e pão de queijo e aí adivinha o que aconteceu não deu certo não deu não começamos coisa. começamos e depois de um tempo o negócio não tracionava não funcionava poucos produtos a ideia legal mas tu, isso pro, quiosques próprios ou já era franquia já, já próprio e franquias. e franquia esse era o grande foi o grande desafio porque se fosse só quiosques próprios a gente teria ali fechando não e, mais fácil de fechar e mais fácil e, de acabar o negócio, e como a gente tinha franquias, aí começa o começo, o primeiro desafio do empreendedor. A gente tinha um, um ônus ali já grande. Inclusive, esse ônus. Muitos ele... franqueados, Wilton? Não, na época uns 10 franqueados. Mais fácil de lidar. Mas a gente era pequeno. Mais 10 cobranças, né? Cara? A gente era pequeno demais, né? Então, foi difícil, porque a gente teve que pivotar o negócio. Eu lembro como se fosse hoje. Um dia eu parei é, com o meu sócio Eduardo. Eu falei, cara, era um fevereiro. Eu falei, ó, parou. Não vende mais franquia. O modelo não funciona. Nós vamos ter que parar. E aí veio o conceito do Empório Mineiro hum. Eu Falei: Nós vamos ter que parar, vou remodelar o negócio. Vou estudar um novo mix de produtos. A gente precisa aumentar a ticket médio A gente precisa trabalhar melhor o varejo do negócio, a comunicação. Com tudo. café e pão de queijo não dá para sustentar dá o negócio. Não dá para sustentar. Eu teria que vender lá pelo menos, atender pelo menos 350 clientes por dia... Em cada uma das lojas para atingir resultado. Então, não, tornava, não parava em pé. Inviável, inviável. A gente decidiu parar. E é aquelas decisões difíceis que muitas vezes a gente precisa tomar. Mas que fazer, precisam tomadas, ser tomadas, precisa. é. Ah. Que é assim, falar, poxa, não vai dar certo, vamos parar, vamos tomar prejuízo. Mas vamos dar um passo para trás para depois dar 10 para frente. E na maioria falam... das vezes são essas decisões que são a grande virada de chave, completamente, cara. Completamente, completamente. E aí, muita gente fala, ah, tem que dar um passo para trás para depois dar 10 para frente. Isso é um, um ditado que você ouve é. muito, mas na prática, poucas pessoas têm coragem de fazer. Pô, a gente conseguiu parar, foi complicado, porque a gente teve que pagar franqueado, é, foi um desafio financeiro para nós. Só que aí eu lembro que a gente voltou, foi de fevereiro a junho, mais ou menos. E aí, em junho, a gente voltou com o modelo novo. E aí, de fevereiro a Fizeram rápido. É. Quatro meses, é, pô. Paramos e falou Poxa, vamos, vamos trabalhar focado aqui nessa remodelação. E a gente já voltou com o modelo de lojas, não eram mais só quiosques. Já voltou com uma comunicação do Empório Mineiro. Com um mix de diferente. produtos bem maiores. Gente, nessa época a gente já voltou com quase 200 itens na loja. Ainda não eram produtos de marca própria, só o café marca própria, mas eram parceiros e tudo isso. Mas foi uma estratégia boa, porque a gente falou, poxa, vamos aqui testar esses produtos, e o que for melhor, que performar melhor, depois a gente fabrica, transforma em marca própria e começa Excelente a, a posicionar. Vou investir naquilo Exato. que realmente já dá resultado. E aí foi. E aí conseguimos posicionar é, a marca, crescemos muito no Rio de Janeiro, Inclusive, eu um abraço para os cariocas aqui, Curioso. que são assim, fãs da marca e, e recebem a marca. Hoje a gente tem mais de 120 lojas no Rio de Janeiro. Caramba! No Rio. É o, nosso, é o estado hoje... Que, do, do empório. Do empório. É o estado que concentra o maior número de lojas hoje. E é um grande sucesso né, no, no Rio de Janeiro. E foi lá que a gente começou... É, realmente a, esse modelo já do Empório Mineiro começou a, a Imagino dar Imagino eu que se você se posicionaram como empório o café deixou de ser o principal negócio. Hoje não é um produto que mais vende. Fato. Já posso dizer isso. Não é Fato. um produto que mais vende. É um dos que mais vende. Sim. A gente tem café em cápsula, café em grão, café drip coffee... É, então tem vários tipos de café E na loja a gente serve vários métodos de, de preparo Então ele ainda é um, um produto Somando todos os tipos de café mais os métodos Ele está ali entre os top 5 Dentro da cafeteria Mas a gente avançou muito em comidas Então a gente tem muita comida que a gente criou A partir do, do conceito mineiro Então nós temos lá o Hot Dog Mineiro Que é um... Como é que é o Hot Dog hot do Mineiro? Dog mineiro. É curioso é um, agora Um biscoito de pão de queijo que, aquele parece um pão, né aquele tá. biscoito de pão de queijo. E a gente usa linguiça no lugar da salsicha, porque pão com linguiça é uma coisa bem tradicional de Minas Gerais. Muito, muito. Mas o pão de queijo com linguiça e os molhos especiais, barbecue com goiabada, que a gente Porra. mistura goiabada com barbecue e é um produto incrível, as pessoas adoram. É, a gente criou, por exemplo, o waffle de pão de queijo. O waffle tão comum, tão tradicional né nos Sim, lugares... Mas a gente não criou de o com, com massa de pão de queijo. É. E aí a gente faz uma série de sanduíches a partir do off. A gente usa muito pouco pão comum, pão de forma, pão francês. A gente usa o off ou de pão de queijo como base dos nossos sanduíches. Então você tem receitas e típico de vocês. Típicas isso. nossas, são originais. Criados por, originais, por vocês. É. Porque Be... por mais que você conheça e eu conheço modesta a parte bem minas, Sim. eu é uma coisa que eu nunca você não vi. Conhece, exatamente. Não conheço. Exatamente. Um, um dos apelos da marca é a gente tem que manter a, a tradição. Do interior, levar sempre a cultura do interior. Inovando. Mas tem que ser original e Sim. inovador. Sim. Então eu vou pegar os elementos de Minas Gerais e vou transformar numa coisa completamente nova. E aí a gente foi. Criamos, por exemplo, caputinoca, que é um caputino com paçoca. Paçoca aquela... Caputinoca. Caputinoca. Uma, uma, aquela paçoca de. <risos> triturada, né? Aquela paçoca sim, de colher, que sim. é de piranguinho, que sim, é tão sim, tradicional, sim. o lugar que mais... Aquela tem produtos... que esfarela. Esfarela. Sim. Então, a gente tem uma, uma mistura de caputino próprio, que é um sucesso. Eu falo que é o melhor caputino do mundo. Não é propaganda, não. Quem toma depois concorda comigo. Concorda. concorda. Manda mensagem e fala, é o melhor mesmo, então. <risos> e aí, a partir do, do, cap... do nosso caputino, nós criamos caramelo mais a nossa paçoca, e ele é feito gelado. E aí tem o um caputinoca. Aí outra ideia original, a gente pegou lá o Julieta e Romeu, que é aquela sobremesa, queijo com goiabada. Sim. Que é tradicionalíssimo de Minas sim, Gerais. Sim. A gente criou uma bebida a partir do queijo goiabada. Que aí chama Julieta e Romeu para dar o um empoderamento feminino. né, com aquela ideia, É o contrário. É, né? é, é Julieta é. e Romeu. E é uma bebida a partir de uma sobremesa, de uma comida. Então é, é isso. A gente vai é, inovando a partir dos elementos que a gente já tem no interior. E eu falo que a gente tem uma vantagem competitiva que ela é intransponível, praticamente, que é... DNA. Originalidade. DNA, originalidade. Eu faço o que eu vivo. Eu posso ser copiado? Posso. Mas a pessoa vai ter que viver lá. No mínimo, viver Pode lá. Pode e será, mas vai dar trabalho. Vai demorar muito tempo, porque você tem a barreira da, da, da originalidade baseada na denominação de origem. Você tem origem, né? Você vive aquilo. Sim. Então tá eu na essência, saio, tá na essência. Minha, meu time, quando ele sai para fazer pesquisa, ele vai no, no restaurante da, da, da Dona Maria e lá ele vai ouvir alguma coisa, ele vai experimentar um tempero novo, uma maneira nova de servir, dali ele vai ter uma ideia. Então isso realmente é uma coisa que a gente preza muito na empresa. A partir do simples, a partir do que a gente vive, a gente criar realmente receitas e, e, e comunicação que sejam inovadoras e que quando chega fora de Minas Gerais ou até em Minas, porque em Minas é um sucesso a marca hoje, é, realmente causa esse impacto, né? Sim, Eu... porque o, o, o que a gente tá falando aqui são coisas típicas de Minas, Sim. mas feita de uma maneira Exato. diferente. Exato. Então, até em Minas, por mais que seja de lá, não é de lá, podemos Exato. dizer assim. Exatamente. Né? É de lá, mas não é de lá naquele Exato. formato. Exato. Então, acaba sendo, desperta, atens... chama a atenção de quem tá lá. E um cuidado que a gente teve, assim, bem grande em relação a Minas Gerais, é para não ter um negócio estereotipado, sabe? Tem É para ser mineiro, é para brincar com, não o pode sotaque, ser muito caricato, é. É para brincar com os ingredientes, mas não pode ser caricato. Sim. Então, por respeito a Minas Gerais, eu acho por isso que Minas Gerais aceita tão bem a marca também. Legal. E eu sou paulista, né? Eu não sou mineiro, né? Original eu ainda tem essa essa Teria essa barreira, teria, mas. Teria, teria. É... Mas você tá mais que mineiro tem. que qualquer coisa, Tô cara. Isso tá aqui. Até a forma de explicar, você tá mais é? mineiro que qualquer outra coisa. Mas muito bom, cara. Muito bom. Que, que história. E aí, isso, essa virada de chave foi a partir de que ano? Foi 2000 e... 2015? 2015. 2015 mesmo? 2015, meio de, de. Não, a virada foi 2016. 2016. 2016, a virada. E aí, de lá pra cá, essa semana, nós saímos entre as. 50 maiores franquias do Brasil. A lista que Quantas quantos franqueados? São 3.077 franqueadoras, né, no Brasil. Nós hoje temos 4, é, 800 franquias da Xerimbão, Nós temos 421 inauguradas. 421 em 280 cidades. Cara, Somos tá a em todos de os estados ou rede, ainda não? Todos os estados. Maior todos rede estados. de cafeterias do Brasil. A gente sempre falou isso, né, com muito orgulho. Mas são números que a gente tinha, mas não era oficial, né? Não tinha nenhum órgão oficial, tinha dado que nós éramos a maior rede de cafeterias do Brasil. E essa semana a Associação Brasileira de Franquias, ela comunicou isso. Nós nos tornamos a maior rede de cafeterias do Brasil. Cara, é assim, é muito louco pensar é. nesse mercado, porque esse mercado de cafeteria, nos últimos anos, ele veio com, com a imicado para baixo. Com a, com a loucura da pandemia, né? até antes da pandemia, você tinha várias cafeterias, eu conhecia Sim. várias cafeterias aqui em São Paulo que foram fechando uma atrás da outra. Sim. Não vou falar para não expor as marcas aqui. Hein? Tem uma explicação. Eu quero ouvir essa explicação, eu que eu porque, acredito. Assim, várias delas foram fechando, foram fechando pelo meio do caminho. Tem várias famosas, quem está nos ouvindo aí Sim. E sabe do que eu estou falando. A ponto que há o, outras, que também sabem das marcas aí que já são maiores, que trabalham o café de uma forma diferente, veio ganhando espaço Sim. e acabando com aquela cafeteria Sim. tradicional. o que você que deve essa. O que, que você acredita como, um, como o maior franqueador de. Hoje eu posso falar, café, hoje é hoje que bom, né? Maior. Tem lugar de fala aí. É, a gente. Teve algumas questões. Muitas pessoas entrando no mercado com esse. Conceito americano de cafeterias. Né? O, o, o peg e leva, take away. Muita tipo, gente entrando. Tipo, Starbucks. tipo americano. Tipo Starbucks. É, tipo Starbucks. Uh -huh. Ok, o modelo é legal. A gente tem um, uma empresa nesse segmento também. Porém, o paladar do brasileiro é diferente do americano. Fato. Então, assim, não adianta eu montar o modelo é, e Copiar o modelo trazer, e trazer os mesmos, o mesmo sabor, o mesmo grau de doçura, o mesmo conceito de produto, porque não se adequa a falar da Tem que tropicalizar, brasileira. não tem jeito. Tem ah. que tropicalizar. Então, esse é um dos fatores. Então, muita gente apostou nesse modelo e quando o cliente vai lá provar, ele fala: Poxa, isso aqui não é para brasileiro. E aí não tem fidelização de clientes. Então, sem dúvida, o seu é um motivo. Outra questão é a gourmetização: Gourmeti tentaram gourmetizar demais o café. Que é justamente o que a gente foi no movimento contrário. Eu falei, eu quero democratizar o café. Não é popularizar, mas democratizar. É levar para todas as pessoas, tornar acessível. Uhum. E, e de fato, nós somos realmente hoje responsáveis por esse movimento de levar o café especial para metrô, para periferia, para cidades do interior, para rua. Não só para shoppings, não só para lugares. E, mas... De que forma? Não importando se o café ele tem notas de 95 pontos, 96... Sim, o nosso café é especial. Mas o, o recado que eu dou para o cliente é... É gostoso. É cheiroso. Você não precisa ter grau de formação de, de, para beber o meu café. Você vai beber uma, um produto especial sem a frescura da gourmetização. E isso quebrou uma barreira gigante no tá. consumo. Quando, do café. quando a gente escuta a gourmetização do café, logo você já pensa num valor elevado. Sim. Naturalmente. Como é que eu consigo? Porque naturalmente ele tem uma cadeia de valor maior, uma produção que vai esticar esse preço. Como é que vocês conseguiram trazer isso para um valor que seja acessível para conseguir democratizar, como você disse aí, periferia? Exatamente. Levar esse café gourmetizado para a periferia. Essa é uma... uma sem frescura. Uma das, estratégias, <risos> uma das principais estratégias da, da marca, sem dúvida alguma. A gente, hoje, nós temos o PC, mandar um abraço para ele, que é o nosso QGrader, que é a pessoa responsável por buscar os melhores cafés direto no produtor. Então nós quebramos a cadeia. Desde o início é a nossa estratégia essa. Nós torramos o nosso café. Trabalhando com pequenos produtores. Pequenos produtores da região, inclusive, levando mais dignidade para eles. Nós ganhamos um prêmio de sustentabilidade o ano passado. É... Nós ganhamos três e o de sustentabilidade foi um que deu muito orgulho para nós. Que é justamente contando a história. É um grão e milhares de vidas transformadas. Sensacional. Que é o nosso projeto. Qual que é? Eu vou lá no pequeno produtor que ia vender o café dele como bica corrida, um café de... Terceira, quarta, quinta qualidade. Mas o café dele é bom. Então eu ensino ele trabalhar, a trabalhar, melhorar a produção, melhorar a seleção dos grãos, a torra, a seca, para ele vender o café dele num valor é. agregado melhor. Eu compro esse café dele por mais do que ele venderia, porém mais barato do que se fosse com toda a cadeia de distribuição. É, mas você teve que ir lá na... Planta, lá no né? produtor, Puta tive que criar uma grão. cadeia. Sim. Sim. E aí, justamente isso. Hoje, quando uma pessoa vai lá na nossa loja, ela toma um café desse, ela está beneficiando direto um pequeno produtor do interior de Minas Gerais. E é legal porque na caixa vem o um QR Code, o cliente consegue mirar e ver a história daquele produtor. Sensacional. Tem a foto do produtor no café, a gente sempre conta as histórias. E a marca ela tem isso nela, contar as histórias. É, é o que está no DNA dela. É, é o que está por trás. Então, cada mês a gente lança uma edição nova com produtores regionais. Agora, né, em junho, nós vamos reeditar o nosso primeiro café com o primeiro produtor lá de 2016. Esse cara de Minas também. De Minas também. E, e, e, e eu imagino que você deve ter uma fidelização desses produtores no negócio fora da casinha. Com certeza. Com Esse certeza. cara vende café para qualquer pessoa. Mas ele não vai deixar de vender para você. Não, não. E aí a gente precisa comprar de vários produtores. Esse é outro ponto importante. Hoje nós torramos muito café. Né? São muitas lojas, né? E milhares de clientes. Então, eu preciso comprar de vários produtores, preciso manter essa, essa cadeia realmente ativa. E, mas é isso, é uma contrapartida, né? A gente leva mais qualidade de vida para a região e eles também acabam. E a valorização desse teu é, é, é emocionante. É coisa que ninguém, fi, que ninguém é fez por eles. É emocionante. E a gente junta esse conceito de levar essa qualidade de vida para os produtores com a, a, o foco da geração de emprego e. Pensando na sustentabilidade em todo o seu tripé, né, social, econômico, sim, ambiental... Sim. Oh, e Deus. isso faz toda a diferença na marca. E, e me fala uma coisa, depois dessa do, do café, só café e pão de queijo, que não deu certo... Quando vocês remodelaram e tal, que começaram... O que, que teve de tropeço no meio do caminho que você olhou e falou assim... Cara, como que a gente não conseguiu prever isso... Ah, tivemos algumas mudanças na empresa que foram importantes. A gente vinha com muita dificuldade de gestão, por exemplo. Nós éramos quatro sócios na empresa. É... E aí nós... nossa sociedade mudou em... no começo da pandemia. Até ali a gente não conseguia decolar. A empresa vinha crescendo, mas não crescia. Nós tínhamos Tava dificuldade de relacionamento, marrado. de gestão, de foco, de visão propósito não estava claro, não eram todos indo para o mesmo lado. À, às vezes até estava claro, mas eram quatro diferentes. Exato. Eram pessoas ótimas, mas o foco era diferente. Então na mudança societária também foi muito... Mudou tudo na empresa. Né? Mudou tudo. A gente conseguiu ajustar o caminho da empresa, melhorar todo o processo é, de gestão, de relacionamento com o time. Conseguimos entender que a gente tinha um grande desafio, que era formar líderes na empresa, porque que até ali da maioria dos negócios. Até ali hoje. a gente não tinha um olhar para isso. E a gente já estava médio, mas tínhamos grande chance de realmente nos tornarmos a maior, tinha essa visão, mas sem um grande time era impossível. Então, um principal erro que eu percebi que a gente cometeu até ali 2020 é não ter investido na formação de líderes. E quando a gente virou o olhar para isso, Conseguimos realmente falar... Agora nós vamos cuidar de gente, nós vamos transformar essas pessoas que estão com a gente em líderes. Nós criar vamos esses multiplicadores. Trocar, né? é, vamos mexer no time, vamos contratar gente, vamos demitir pessoas se for necessário. Faz parte do processo. Não tem jeito. E por... Nós estávamos numa mentoria uma vez, foi... a virada foi essa. Aí uma... Nós começamos a falar o problema da nossa empresa, aí a pessoa parou e falou... Já entendi o problema da sua empresa. É... São vocês. Vocês são o problema da empresa de vocês. Porque vocês não formam líderes. E ali deu aquela virada. Eu falei, cara, verdade. Quando nós começamos... Por mais que seja com... duro escutar, é, era é o que terrível. precisava escutar. É terrível. Né? O problema é você, né? Você é. constrói o um negócio e depois o problema é você. É, mas exato. era. E a, a gente parou pra, pra olhar pra isso percebemos que, que era realmente... E, a partir dali a gente começou a dedicar mais tempo a isso e virou o jogo. Foi uma grande virada. Aí na pandemia, óbvio, a pandemia onde é, todo mundo estava com muita dificuldade, a gente se reinventou. A gente conseguiu criar coisas na né, empresas que foram muito intuitivas. Por exemplo, nós criamos a nossa reunião de propósito, que a gente até hoje mantém todas as sextas-feiras com todo o time participa auxiliar de, servi lado de serviços gerais, todas as pessoas participam todas as sextas-feiras, 10 horas da manhã, onde a gente fala de propósito. A gente não fala de números, não fala de dados, a gente fala do porquê que a gente faz o que a gente faz, como que a gente pode se tornar, nos tornarmos ser, ser humanos melhores, como que a gente faz para cuidar mais do outro. Então... Quando a gente trouxe esse lado mais humanizado ali durante o início da pandemia para a empresa, também a gente transformou de novo o nosso negócio, que é uma coisa que a gente mantém até hoje. né? E vocês cê faz, fazem isso toda sexta-feira? Toda sexta-feira, religiosamente. É uma coisa que eu defendo muito dentro da empresa, é a questão de rituais, cara. Toda empresa, todo negócio precisa ter ritual. E tem alguns rituais que não pode abrir mão, Exato. independente de qualquer coisa da correria do Dependente dia a dia. Independente do tamanho que você Independente esteja. do tamanho da correria do dia a dia, você não pode abrir mão Sim. de rituais. São rituais que formam cultura, né? Sim. São esses rituais que transformam também a cultura, se não é uma cultura que hoje te leva para onde você exatamente, quer ir. Então, exatamente. cara, sensacional. Eu brinco que as empresas pagam consultorias para criar a cultura né sim e a gente conseguiu fazer isso de maneira muito intuitiva ali por uma necessidade a gente percebeu poxa agora a gente precisa unir mais as pessoas as pessoas estão em home office como que a gente faz vamos fazer uma reunião periódica e toda sexta e hoje há quatro meses atrás a gente abriu para os nossos franqueados então, agora, além do time, os franqueados também podem participam. participar. Aí é fantástico. Porque, querendo ou não, ele é a extensão da cultura com da certeza. tua empresa. Eles fazem parte e contribuem com ela, com positivamente certeza. ou negativamente, de alguma com forma. Certeza. Antes e depois, o que você observa que tinha presente na empresa antes, que não tem hoje com essa formação de líderes? Tem muito empreendedor que nos ouve, que está nos assistindo, que o cara tem dificuldade... De formar líderes dentro do negócio dele. E às vezes tem dificuldade até de liderar as pessoas que tem dentro sim, do negócio sim. dele. Porque você também não forma líder se você não for um bom líder. Não tem jeito. A escada lava de cima para baixo. Tenta lavar uma escada de baixo para cima que não vai rolar. Não tem jeito. Então o que, que tinha antes que hoje não tem mais vocês conseguiram transformar assim, na cultura da empresa? Uma coisa que ficou muito clara é a responsabilidade. O senso de responsabilidade, cara. Autoresponsabilidade. Muda tudo. Mudou, porque Muda hoje as pessoas sabem que tem um número para entregar, tem uma mentalidade mais orientada também por resultado. É, elas sabem que se elas não entregarem, elas não estão contribuindo para aquele desenvolvimento. Elas sabem qual é o papel dela papel claro. daquilo. E não tinha isso antes. Antes estava todo mundo trabalhando, é, esperando ser reconhecido pelo esforço. Porque não era tão claro a responsabilidade de cada um. Não, era mais ou menos um cenário de eu não faço o que eu tenho que fazer, eu faço o que me mandam. É, eu faço o que me mandam e eu faço o que eu acho legal. Vou fazendo aqui. E não sei o sentido Não disso. tinha o sentido de falar, poxa, nós temos uma missão, nós temos um propósito, nós temos um número para entregar. Nós vamos estar entre as 50 maiores do Brasil, nós vamos ser a primeira cafeteria do Brasil. N não tinha isso, então... Quando a gente começou a trazer as lideranças, entendeu que a gente precisava criar as reuniões one-on-one, -on -one, que é uma coisa que a gente faz, cada gestor faz individualmente com o seu time, pelo menos quinzenalmente. Perfeito. As reuniões semanais de cada setor com o seu gestor. As nossas reuniões da diretoria também, semanalmente. É, é, criando essa agenda, essa rotina, trouxe mais responsabilidade para as pessoas. Legal. Eu acho que isso é importante. E aí você, como líder, você tem que entender que as pessoas não sabem como fazer no início, e você também não sabe direito. Então, o que elas fizerem no início, como primeiro passo, tá bom. Tá valendo. Tá valendo, porque você está saindo do zero. Você Sim. não sabe. Sim. E aí, depois de um tempo, ela, você vai dizer para Vocês precisam ser melhores nisso. Vocês precisam entregar melhor esses dados, essas informações, esses resultados. E até aí, ainda é formação. E depois de um tempo, você vai dizer, ó, agora a gente tem meta. Então é um processo, tem líder que nunca criou, nunca formou pessoas, não tem esse senso, e ele quer estabelecer meta com punitiva, com cobrança de um Uma dia para o outro. Uma coisa de cada vez, é um nós o meu É. Você sabe que eu ia te perguntar é o seguinte, muita gente pode estar tá nos ouvindo aqui pensando o seguinte, porra, vou estabelecer reunião e que eu quero gerar esse ritual dentro da minha empresa. Mas tem que tomar cuidado também o seguinte, que não é só fazer reunião. Né? Porque quantas e quantas reuniões... Às vezes eu vejo o cara marca uma reunião, que era para durar uma hora, dura duas... Podia ser um e-mail. Marca né? uma reunião, que era para durar uma hora, dura duas... <risos> termina marcando outra porque não resolveu nada. Exato. Então não basta só você criar esses rituais. Você precisa ter uma estrutura sim, nesses rituais para que não se torne mais do mesmo... Sim. E um papo aleatório. E sim, seja produtivo. O que, que vocês estabeleceram como regra dentro dessas reuniões para que elas tenham foco e saiam realmente contribuindo com o negócio? Né? A gente tem uma reunião mensal, que é para todos os setores da empresa. Ela é, ela é tocada pelo, pelos diretores. Eu, eu, hoje eu e o Eduardo a gente já não participa mais dessas reuniões. A gente está com o holofote bem para fora, então tem os diretores que é tocam essas reuniões. É, tem tempo, então tem que estabelecer tempo. Perfeito. E as informações, no início, você vai perceber que vem muitas informações. Eu acho que você tem que dar liberdade pro seu time trazer muito. Deixa eu trazer. Pode até De... trazer coisa que você não viu ainda. E, exatamente. E o gestor depois ele tem que ir dizendo quais daquelas informações ele quer ver no próximo mês. E quais ele não quer. É o que é importante. Exato. É 80-20. É 80-20. O que, que é, é importante? Tem que dar oportunidade para as pessoas falarem todos os setores falarem para eles ganharem mais autonomia e começar a crescer, se sentir importante, mas tem que ter tempo e tem que dizer quais dados são importantes, quais KPIs que você quer ver Exatamente. ali naquele relatório. Então, cada setor tem uma apresentação, é, que ele mostra ali no mês, e a gente vai moldando a apresentação ideal mês a mês. Ah, não vai ser no primeiro mês que vai ficar ideal, não vai ser no segundo. O caminho se faz caminhando, eu gosto muito de falar isso. Perfeito. Leva, a gente levou para conseguir ter uma reunião de qualidade hoje, e assim, sendo sincero, porque você não quer falar para entender que não é de um dia para a noite, com qualidade, dois anos e meio. Pra gente fazendo ter uma reunião mês? de executivo, todo Fazendo mês? todos os meses. Todo mês, para ter dois anos razoável. Dois anos e meio. Mudança de cultura. Para ter reunião de executivo. Hoje a gente senta, a pessoa que abre lá o computador para falar é um executivo. Ele fala. Vai direto ao ponto, tem uma conclusão, sempre tem que ter uma conclusão. São os principais indicadores e uma conclusão. Conclusão e plano de ação. Conclusão e plano de ação. E a gente usa a política de OKRs. Então, cada setor tem os seus OKRs ali do, do plano estratégico e, e a gente discute isso dentro dos setores. Aí cada gestor discute as OKRs dentro do, do setor e depois nós discutimos com os gestores a, a, a efetividade... De, desse plano estratégico. Você né? que está nos assistindo, nos ouvindo aí, saiba que não é da noite para o dia que vai sair funcionando as reuniões que você não. quer fazendo no seu negócio. Não. Tem que gerar essa maturidade. E certamente, arrisco dizer que ao longo desses dois anos e meio, nessa caminhada pela busca desse modelo <risos> ideal, algumas pessoas ficaram pelo caminho e outras pessoas embarcaram nesse bonde. Sim ou não? Com certeza, totalmente natural. Faz parte. Porque na hora que você precisa... Você estava ali... Escondido. A partir do momento que você é exposto, você precisa mostrar o seu trabalho, seus números. Você tem dois caminhos. Ou você melhora, ou você vai embora. E mostra. Ou melhora e mostra, ou, ou vai embora. então você não se adapta Você para fica o exposto. Exato. E né? eu acho que é isso. Para as pessoas começarem a ter esse senso de responsabilidade, de compromisso, ela tem que ser, de alguma forma, exp... o trabalho dela tem que ser medido. E eu acho que o maior problema é esse. É a cultura da... da, da... É, do esforço. Ah, eu vou parabenizar o seu esforço. Você parabenizar o esforço é o melhor caminho para ser injusto. Perfeito, perfeito. Você tem que ter dados. Então, parabenize falo... é. resultados, não eu falo... esforço. É, eu falo que o brasileiro ele tem uma ideia errada de meritocracia. Né? Ele, ele muitas vezes ele, ele entende que o sujeito que entrega bem o que ele tem que entregar na posição que ele está, ele tem mérito para ir para uma outra posição. Não, ele tem mérito para ficar lá. Exatamente. Ele não entrega nada além Exatamente. que credencie ele para ir para uma outra posição. Agora, você faz isso aqui muito bem. E está acima da expectativa desta posição visando outra? Beleza. Do contrário, amigo, você tem mérito para ficar lá onde pra você quer. Aí, então, exatamente. Esse, esse olhar para a meritocracia, como é que vocês olham dentro do negócio a meritocracia? Tem gente com histórico dentro da empresa que cresceu, que vem subindo tem, com a empresa. Tem, como é que vocês legal. lidam com isso? A gente até um tempo não tínhamos o RH mesmo, na, na... a gente tinha departamento pessoal e tudo isso. Depois nós instituímos lá o nosso RH até que é Até surgia que tem... a necessidade. DHO né? e é. tudo, tudo muito legal. E a gente começou a olhar com mais carinho para desenvolvimento humano mesmo Sim. ali da, do time. Hoje eu tenho os meus gestores, os principais gestores são pessoas que tão, estão na empresa desde o início. Elas foram realmente desenvolvidas. É, mas eu tenho pessoas que estão há 10, 8 anos, 10 anos na empresa, que hoje são gerentes, supervisores, mas também tenho pessoas. Hoje eu estava vindo aqui, veio no avião com a gente, uma pessoa que está na empresa há menos de 2 anos e hoje é o coordenador de novos negócios da empresa, que veio para trabalhar na área de suporte da empresa. Então tem é um, um olhar. Talento. Talento. E o que é? É a entrega. Entrega de resultado. Porque eu falo assim, você vai reconhecer esforço? Sim. Depois do resultado. Perfeito. O esforço só é reconhecido depois do resultado. Se você reconhecer o esforço antes, não, não faz sentido. Então a gente vai reconhecer o resultado e todo o esforço que foi feito para aquele resultado acontecer. E isso já diferencia um do outro, de fato. E também o a mais, né? O a a o dedicação plus, né? ao time. É né? E aí nas reuniões one-on-one, -one, nos reportes ali do, dos. De supervisores de área, no acompanhamento do RH, e no nosso olhar, né porque você também está perto do time, faz diferença. Tem o intangível o... no meio de tem. tudo isso. O, o... O... A sensibilidade do empreendedor tem. de olhar para aquele tá. cara e falar assim, ó, ali tem um misto de caráter, tem um misto de boa vontade, Sim. honestidade, integridade. Vocês acabam olhando para por isso, isso que a gente isso. tem que estar tá lá. Sim a gente tem que estar. Hoje, nossa empresa, a gente tem em diretos, hoje mais de 4 mil empregos entre é, lojas e, e nosso escritório, mas ali dentro da nossa administração ali, são 130 pessoas. Então é muita gente. Eu poderia não estar lá, mas eu faço questão de estar. E eu acho que o empreendedor ele tem que parar com isso, aquela síndrome do dono. né Agora eu sou o dono, eu não estou mais no campo de batalha. Estar com o time, estar próximo, vai te colocar numa posição diferente. Você vai conseguir Enxergar coisas que talvez um gestor seu de área não vai enxergar. E, você e vai conseguir... se enxergar, talvez não consiga traduzir para você exato. da maneira correta como de fato é. Exato. Então essa sensi... estar lá e ter essa sensibilidade faz diferença. Você encontra talento... Você... É, na empresa a gente tem muito essa cultura do nosso hoje gerente de RH. Ele era uma pessoa que trabalhava no suporte ao franqueado. Só que ele era formado em psicologia, já tinha tido experiências em RH de outras empresas. A gente percebeu de maneira autônoma que ele estava cuidando das pessoas. E quando tinha uma questão de pessoas, era sempre ele que vinha é, trazer, ele estava preocupado realmente de fato com as pessoas, não era o um objetivo dele naquele momento. O cargo, quando nós abrimos a vaga no Headhunter, ele falou antes de mais nada, eu gostaria de participar do processo. É, porque eu, dentro da empresa hoje eu percebo que existem coisas a serem feitas eu já enxergo eu posso participar do processo? Ele não pediu o cargo ele pediu para participar do processo perfeito e aí ele participou do processo e foi aprovado e aí se tornou o nosso Gerente de RH, mas é uma pessoa que estava lá no front e se a gente não tivesse próximo, a gente não tinha percebido um talento. E é o cara que tem um conhecimento do campo de batalha. né? Exato, e eu cultura. Digo que, né? é, eu digo que essa história, que você é muito importante isso que você falou do, do, do empreendedor, não se desconectar da essência do negócio. Eu acho que quando você distancia demais e vai para sua cadeira e esquece...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 E distante o suficiente para não ficar, se tornar operacional. Você não pode ser operacional. Exatamente. Exato. Então se você estiver próximo bastante para gerar essa conexão e manter a chama da conexão, legal. Mas esteja distante o suficiente para não se tornar operacional. É. Quem consegue dosar isso, eu acho que é uma boa receita para o cara ter grandes resultados, entende? Eu acho que ele tem que dar um mergulho de vez em quando no tático operacional, né? Mas ele volta para a posição dele sempre. Mergulha... Quando é necessário mesmo ali, vai lá, dá uma... Exatamente. Participa. Não pode perder, é apoio, como um mergulho. Não eu fico. não posso ficar lá. Dá um mergulho e volta. Exato. Dá um mergulho Exatamente. e volta. E hoje eu vejo isso de maneira estratégica. Antes eu fazia intuitivamente. Depois, entendendo melhor minha posição, eu falei, poxa, eu preciso fazer isso de maneira estratégica. Quando tem uma questão que é uma bola dividida, que é algo que o meu time vai ter muita dificuldade de resolver, vai levar muito tempo para resolver, e eu com o meu know-how consigo resolver em menos tempo, por que não dar um mergulho lá? Cara, olha que insight. E aí insight. eu dou lá, né? Na... Olha que insight. Na você, operação. É, você que está nos ouvindo aqui. Vá no operacional de forma estratégica. É isso que ele está falando. E que fez diferença para o negócio dele. Olha para o operacional de forma estratégica. De forma estratégica. Mergulha e volta. E volta. Cara, que história, que papo. Ficaria aqui horas é. falando contigo. Pô, queria falar mais, Adora Agora, né? seus contar, anos, você vai voltar outras <risos> vezes. Agora, de preferência, com café. Tá visado, viu, Giovana? Não, Giovanna. Fala, Giovanna. Visado. Eu vou acabar aqui pra ele voltar vou outra mandar vez com o kit um café. completo, pô. Mas você vai ter que fazer um, um, um. abrir a caixa lá e fazer aquela coisa toda Não, mostrando. Então os vamos produto. fazer assim. Você manda que eu vou abrir a caixa aqui fechou? em outro podcast. Combinado. Eu vou pegar um outro podcast com uma outra pessoa, fechou, vou abrir a tua caixa fechou, aqui. Fechou, fechou. Cara, obrigado pela tua participação. Papo sensacional aqui. Eu foi que um agradeço. prazer recebê-lo aqui. Sucesso que no teu empreendimento, ainda obrigado, mais. Obrigado, obrigado. Valeu. Valeu. Esse foi mais um podcast Lucro Certo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Lembrando que nós estamos no YouTube toda terça às 17h45 e também em todas as plataformas de áudio. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo podcast. Até lá.